possa nos conduzir a Deus em oração, pedindo a presença do Espírito Santo nesse lugar e quero aproveitar para dizer aqui a presença de um amigo muito querido, o Pastor Ronaldo que está aqui conosco lá da nossa querida Igreja Presbiteriana. É, seja muito bem-vindo, viu, Pastor Ronaldo? Mando um abraço para toda a família, para o nosso querido amigo Pasto também. Ficamos muito felizes com a presença do Pastor aqui em nossa Igreja. Amém. Bom, Deus abençoe todos os nossos amigos são muito bem-vindos também, e que o Espírito Santo se faça presente na vida do coração de cada um. Vamos nesse momento levar o nosso pensamento a Deus, nesse momento o pastor Isaac irá nos conduzir através dessa oração. Amém. Vamos curvar nossos prontos fechar os olhos e orar. Pai querido, muito obrigado a Deus pelo privilégio que nós temos nessa tarde. Estarmos reunidos para cantarmos canções que louvam o Teu nome e para escutarmos canções também a Deus, que exaltam ao Senhor como Criador dos céus da terra e Redentor da nossa vida também. Nós pedimos uma bênção especial por todo esse evento, por todo esse culto e o Senhor continue presente em cada momento, falando e transformando os nossos corações. Pedimos isso em nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Amém. Combinação de elementos ligados por uma relação de pertinência que produz uma sensação agradável e de prazer. A harmonia é a ausência de conflitos, é paz, é concórdia. E parafraseando o dicionário, nessa tarde nós veremos grupos compostos por quatro elementos e que estão ligados por essa forte relação de persistência com o propósito de levar paz e esperança através da harmonia. É com muita alegria que nós queremos chamar aqui nesta tarde o primeiro quarteto a se apresentar. Essa noite e deu até vontade de cantar no quarteto, né? Foi muito bonito, não foi? Que grande bênção. Só que o meu quarteto seria um pouco diferente de que cantaram aqui hoje. Não seriam tenores, barítonos, baixos, seriam sem voz, sem tom, sem ritmo, no lugar. Eu até criei um nome: seriam os Desafinados do Rei. Só faltam os três integrantes. Um já tem presente já. Alguns tem dom para o louvor né? e para cantar. Graças a Deus por isso, nós somos abençoados por esses momentos também. Deus te alouvado pela vida de cada um de vocês. Que estejam presente nessa noite e por aqueles que cantaram também. Eu quero compartilhar com vocês uma breve mensagem. Uma mensagem falando um pouquinho acerca das guerras. Hoje nós fazemos cerca de 137 dias que começou a guerra na Ucrânia. Já se passaram mais de 4 meses. Infelizmente, já tivemos algumas dezenas de milhares de mortos. E essa é uma guerra que estourou mais uma vez esse momento, mas que já aparecia há algum tempo. 2014 já teve o começo aí dessa, dessa batalha, dessa disputa pela Crimeia. algum tempo atrás, já fazem quase oito anos que essa guerra vem se estendendo e até os nossos dias, infelizmente, ainda vem trazendo tristeza, muito dor e morte. Naquela região do nosso grupo nosso Eu queria compartilhar com vocês três pontos A guerra que durou mais tempo Seria o primeiro ponto A guerra que durou mais tempo Pela qual nós temos registro É a guerra dos 100 anos Ela durou um pouquinho mais de 100 anos Mas ela ficou conhecida dessa maneira Foi uma guerra que aconteceu Entre a França e a Inglaterra 116 anos mais especificamente Né? Ela aconteceu entre a França e a Inglaterra e teve alguns períodos de pausa, mas esses períodos de pausa eram até mesmo para os países se reajustarem e conseguirem continuar batalhando. E foi ali o momento onde esses dois países se estabeleceram e estabeleceram seus locais principais. Conhecido então como desde a da época da atividade, a guerra que se estendeu durante mais tempo. A guerra que infelizmente teve um número maior de mortos foi a Segunda Guerra Mundial, conhecida como a Primeira Grande Guerra da época moderna. Alguns milhões de pessoas morreram. Nós não, não temos o número exato, né? porque muitos civis, infelizmente, acabaram morrendo. Dentre baixas militares e baixas civis, foram quase 70 milhões de pessoas, aproximadamente. É quase metade, ou um terço do nosso país, do Brasil. É muita gente. Essa guerra foi tão grande por causa dos avanços militares, das armas militares, mas especialmente também pela mais infeliz novidade que surgiu, que foi a bomba nuclear. Né? E a partir daí, com o uso das bombas, tivemos vários e vários mortos. A guerra mais antiga é difícil de ter certeza, mas alguns historiadores afirmam que a guerra mais antiga aconteceu há cerca de 2500 antes de Cristo ali entre duas cidades-estados da Suméria. A guerra que durou mais tempo, a guerra dos 100 anos. A guerra que teve mais mortos, a Segunda Guerra Mundial. A guerra mais antiga, uma guerra de muito tempo atrás, na Suméria. Mas de acordo com a Bíblia, nós podemos ver e podemos entender uma guerra que dura muito mais tempo. Infelizmente, teve muito mais, muitos mais mortos e também é muito mais antiga começou há muito, muito tempo atrás uma guerra cósmica uma guerra que se estende até os nossos dias uma guerra que foi vencida com um grado, com um grito está subconsumado. consumado algumas guerras foram vencidas por meio de ferro, por meio de aço outras vencidas por meio de bombas ou armas mas essa guerra foi vencida com um grito. Está consumado. Está consumado. Ali um homem inocente, disposto a salvar, tendo de um dos seus lados, a força das trevas, Satanás, seus anjos maus, líderes romanos e judeus, soldados e sacerdotes. Do outro lado, anjos de glória, sua mãe e alguns dos seus discípulos um dos seus poucos seguidores o terreno da batalha não era a Ucrânia a Suméria, a França ou a Inglaterra era um local muito menor que um continente muito menor que um país até mesmo menor do que uma cidade um pequeno monte o golpe, um pequeno espaço a cruz do Calvário porém mais do que nunca a batalha era maior do que todas a terra tremeu naquele dia, o sol se escureceu, o grito de Jesus rompeu o céu. Está consumado. O Filho de Deus, na cruz, foi pregado. Consumado a batalha é fina. Consumado a guerra acabou. Consumado é o fim do conflito. Consumado Cristo é o Senhor. Até hoje, porém, na nossa vida essa batalha continua constante continua presente essa batalha continua real mas ainda assim nós podemos ter certeza em Jesus nós também somos vitoriosos por meio do sacrifício dele a vitória hoje ela é nossa por meio do sacrifício dele hoje todos nós podemos dizer que nele somos mais vencedores consumado batalha fina, de consumado a guerra acabou, consumado é o fim do conflito consumado, Jesus Cristo é Senhor assim. Cristo é o Senhor nós vamos ouvir uma música agora com de tríode né? Deus possa. muito obrigado Deus, por cada uma das bênçãos que o Senhor derramou sobre nós durante essa tarde, esse início de noite começo da semana nós pedimos humildemente a Deus Que esse Espírito que nos inundou neste momento Que todas as músicas e mensagens que nós ouvimos Que nos apontaram para Jesus como salvador continue impactando e transformando as nossas vidas Nós oramos humildemente Pedindo que o Senhor nos conduza para os nossos lares Em paz e segurança E que o sangue do cordeiro continue nos cobrindo em todos os momentos E confiando neste sangue que foi derramado na cruz do Calvário, entendendo que somos salvos pela fé em Cristo Jesus, nosso nome possamos encontrar o nosso Salvador, que virá nas nuvens do Senhor. Nos prepara para esse dia. Pedimos, em no nome de Jesus, o Salvador. Amém. Deus abençoe você, sua casa, conteus em paz e segurança. Amém. Hoje dia 9, né?